Fala, rapaziada, mais um Dutch na Austrália começando pra vocês com a Tewizy e hoje eu vim dar dicas para vocês sobre o processo de visto e a comprovação financeira que vocês tem que provar quando vocês estão vindo aqui pra Austrália, desmistificar, desmistificar todo esse mistério. Que tem, eu recebo várias perguntas todos os dias quando eu marco as consultas com vocês nos Skypes da vida. E aí muita gente me pergunta como é a questão da comprovação financeira. Então se você está interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out. Então basicamente como que funciona a comprovação financeira. Ah, muita gente tem me perguntado sobre a mudança dessa regra depois de julho de 2016, onde mudaram algumas regras do visto e falaram que o Brasil ah, foi considerado um país de risco baixo e tudo mais. Então sim, o Brasil foi considerado um país de risco baixo. Ah, vocês estão de parabéns? Ei, parabéns para vocês, vocês vêm estudar mesmo. Como foi considerado um país de risco baixo, quer dizer que a imigração está aceitando melhor os brasileiros na Austrália. Isso não quer dizer que eles não estejam mais pedindo a comprovação financeira. O que quer dizer é que por experiência, o que eu tenho visto bastante com os meus clientes chegando aqui em, aqui em Brisbane, aqui na Austrália, é que não tem pedido a comprovação financeira com tanta frequência quanto pediu no passado. Isso quer dizer que eles não estão pedindo? Não, quer dizer que eles podem pedir para você. Isso varia muito de caso a caso, de qual é a sua formação no Brasil, qual é a sua ideia de você estar na Austrália, enfim, se você vem com a família, com a mulher, com o marido, com os filhos, isso, cada caso é um caso diferente, então não tem como afirmar. Se vai ter tá comprovação financeira, se vão pedir isso ou não O que, que a gente faz na Tewiz o que, que a gente faz com o nosso despachante no Brasil Para uh, tentar fazer isso da melhor maneira possível A gente quando faz aplicação de visto, a gente já pede isso para ter Então para que vocês, se, se o governo resolver pedir isso, a gente já tem e, e já envia e já fica tranquilo Quanto que é essa comprovação financeira? Agora que veio o pulo do gato que é onde todo mundo fica preocupado em, em ter esse valor na conta ou não, etc. Então os valores oficiais de comprovação financeira são 1.650 dólares por mês que você for ficar aqui na Austrália, isso para uma pessoa só, para um solteiro ou uma solteira vindo para a Austrália sozinho. Então são 1.650 dólares. É, colocando assim numa conta já para vocês, deixando um valor médio para vocês, Vamos falar que vocês estão vindo aqui para a Austrália ficar de 6 a 8 meses, já incluindo suas férias. Daí mais ou menos de 30 a 40 mil reais uh, que vocês vão precisar comprovar, tá? Então não tô fazendo uma conta perfeita, não vem falar que eu não sei fazer conta, mas eu tô só dando uma, uh, uma visão geral para vocês do que vocês podem ter para vocês começarem a se programar. Então uns 30 a 40 mil reais para quem tá vindo solteiro e coloca aí mais uns 10, 15 mil se você tá vindo com a sua mulher ou com seu marido, e você tá vindo com criança aí, você coloca aí mais uns 20 mil, on top of that, a, a, a mais desse valor. Então, base, 30 mil reais, casal, 40, 45, com família já vai para uns 70, então, mais ou menos esse valor. Ah, mas Deod, como que eu vou comprovar esse valor? Eu já vou estar tá pagando o intercâmbio, eu tenho como comprovar antes de pagar o intercâmbio? Não, vamos lá, existem duas formas de vocês comprovarem. Esse valor que vocês vão ter, a, a, que, a, que a imigração vai pedir antes de aprovar o seu visto. A primeira delas é a básica, que todo mundo já sabe, é com o dinheiro em conta. Então, se você tem esse valor em conta depois que você já, já pagou o seu intercâmbio, tá? Vamos, vamos, vamos lembrar que assim o dinheiro do seu intercâmbio é uma coisa, o dinheiro da comprovação é outra, tá? Você só vai comprovar ainda depois de você pagar todo o seu intercâmbio. Então, você não vai ter esses 20, 30 mil na conta que você usou para pagar o intercâmbio. Não tentem ser espertinho. Então, se você. É, pode Então, você pode fazer isso. Pela comprovação na conta do banco Então esse dinheiro pode estar na sua conta E você vai se auto patrocinar Ok, essa é uma opção A outra opção em dinheiro em conta É você pedir para algum parente ser o seu patrocinador Ou seu fiador, ou como vocês quiserem chamar Então seu pai, mãe, aquele tio rico que você tem Aquele primo rico de primeiro grau que você tem Família no geral Que seja familiares próximos Não pode ser a tia do primo Entendeu? Não, tem que ser familiares próximos que tem esse dinheiro em conta que possam ser o seu patrocinador. Então, basicamente, eles vão ter que tirar o um extrato da conta deles dos últimos três meses antes da, da viagem, tá? Esse dinheiro tem que estar tá na conta rodando, né? Por três meses antes da viagem. E aí eles vão fazer uma cartinha em inglês, nosso despachante vai ajudar com essa cartinha em inglês também, não se preocupem com isso, falando que ele é ah, o seu patrocinador, que ele está se responsabilizando pelos seus gastos na Austrália, com aluguel, com comida, basicamente que ele não vai deixar você ser um mendigo na Austrália. Tá? Então, é isso. Sobre a comprovação em dinheiro da conta bancária, é isso. Para tirar essa dúvida já, nunca mais ter essa dúvida, hein? A, a segunda opção que vocês têm é pela comprovação do imposto de renda. A comprovação pelo imposto de renda, normalmente, fica um pouco mais fácil. porque Entre encargos e pagamentos e recebimentos que vocês tiveram ao longo do ano todo, não é tão difícil de ter um valor acima disso que, que eu tô falando para vocês. Porém, com a comprovação financeira do imposto de renda, você vai ter que comprovar acima de 160 mil reais por aplicante e também o extra, obviamente, quando você vem de casal, quando você vem com a família, etc, etc, etc. Tá? Então, ah, pelo imposto de renda, eu acredito que talvez seja uma opção mais fácil para algumas pessoas. Então, ah, eu recebo muita, muita dúvida do que fazer. Então, ah, esse vídeo foi mais rapidinho só para explicar para vocês aqui o que, que vocês podem fazer para comprovar a renda ou não. É, se você tiver qualquer dúvida ainda sobre esse processo, se você quiser saber mais alguma coisa, ter alguma dúvida pontual ou alguma coisa assim, escreve para mim aqui embaixo no info.toeaseintercambio.com Faz a sua cotação de intercâmbio também. Graças a Deus agora a agência está começando mesmo a bombar, começando a fluir. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter várias novidades para vocês aí. E eu espero que a gente possa trazer mais e mais pessoas para conhecer esse país maravilhoso que é a Austrália. Contem com a gente para poder fazer esse processo. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo de hoje para vocês.